Nicolas vamos. Ferreira. Pra mim tem que perder o mandato. Ser caçado, ser punido. Transfobia é crime no Brasil. Você acha? Não, primeiro. Assim, transfobia é crime e não cabe opinião. opinião. Não, não a aí, aí, aí, não, não tô aí, perguntando aí, da transfobia. Não, não acho que eu perdi o mandato. Eu acho que assim, que a, a, a peruca foi um exagero, mas eu não acho que o discurso tenha sido transfóbico. Eu não com acho, certeza. porque. A maior parte, vamos lá. Você acha que. Tá, tá, tá fazendo. Fazendo. Construindo um diálogo aqui com você. Você acha que dizer que há apenas dois gêneros é um discurso transfóbico? Eu acho. Então, desculpa, Tava. E é, transfobia é crime, certo? Então você acha que a maior parte da população brasileira deve ser presa? Pera, fala dizer que tem apenas dois gêneros. Tem mulher e homem, só que a gente tem uma população trans que tá, Então, que Então, isso é que, isso, que, isso que eu tô te perguntando. Então, tem dois pressupostos, eu tô te perguntando se você concorda com a conclusão. Meu pressuposto é o seguinte. Você acha que afirmar que há apenas dois gêneros, é um discurso transfóbico? Você uhum. acha? Então, a maior parte da população... E você acha que transfobia, quer dizer, você sabe que, que transfobia, é, transfobia crime. é crime, o que eu uh, uh, sei que é por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas acho que isso deveria ter partido do Congresso Nacional, que já acho que é, de novo, é ilegal. Muito é bem. É o que a nossa... Isso está bem claro não, não. e... É. Racismo é crime, homofobia é crime. Então, tudo, é tudo, tudo, nas... tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo, vamos, vamos. Eu tô concordando com o seu pressuposto. Vamos lá, calma. Então, transfobia Entendi. é crime. Entendi. Transfobia ah. é crime. Então, a maior parte da população brasileira tem que ser presa. Você não pode equiparar a pessoa que tá mandando um WhatsApp com um deputado que tá falando pro país inteiro com um discurso cheio de ódio contra uma parcela da população que é assassinada. Ele tem todo o direito de achar. Por mais que eu discorde, vamos fazer o debate do esporte? Vamos. Eu tenho argumentos. Vamos fazer o debate do banheiro? Vamos. Não estou falando que o debate não possa acontecer. Mas eu acho, e de novo, o que eu estou dizendo é que ele deveria perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. Você, no dia das mulheres, colocar uma peruca... Fazer um de... uma fala que é machista, que é transfóbica, que é tava. violenta, num país que mais mata pessoas trans do A mundo. A lógica dele... Aí que tá. Eu, eu, eu já entrevistei o Nicolas algumas vezes. Como é que eu enxergo o Nicolas? O Nicolas, para mim, ele não é um político. Ele é um comunicador. Da mais alta relevância e do mais alto... É, alcance. Re, alcance e efetividade da comunicação. O cara sabe fazer comunicação, não estou julgando o que ele está dizendo, estou julgando que ele é uma figura que de alguma forma dialoga com uma parcela da sociedade brasileira. Bom, bom, quando eu falo que ele não é político, é que eu falo o seguinte, quando ele mete a peruca do jeito que ele fez, o que, que ele está fazendo? Qual que é o raciocínio dele ali? Que talvez possa até ter sido, quando Kim chegou lá nos 10 primeiros dias, ele possa ter pensado desse mesmo jeito numa época que o Kim talvez não tivesse a experiência que ele tem hoje, de olhar e falar assim, pô, eu preciso ter engajamento na rede social, eu tenho meu público, eu preciso estar o tempo Mas inteiro vale na tudo. notícia. Eu sei disso. Só que essa é a cabeça do cara. Ele não tá ali, pelo menos para mim, fazendo política. Ele tá sendo ali um comunicador de auditório. Aí você vai me falar assim, um deputado tem que ser comunicador de auditório? Pra não. mim, não. Não, porque ele não é um circo. Não... Exato. Então... Mas, mas eu posso fazer um adendo? Mas a população gosta de comunicador é de auditório. Porque que as pessoas insistem em passar a mão na cabeça de homem. Vou fazer com muito cuidado porque eu acho que é uma fala importante. Hum. Todo mundo que vem dizer da fala do Nicolas pra mim, ninguém fala, pelo menos pra mim, que concorda 100% com a peruca e etc e tal. Mas todo mundo vem tentar me convencer que ele é um menino que não, ele eu errou, Não. Tô não eu deixa, não eu, tô deixa eu só terminar o ponto que ele não tem experiência cara, ninguém tem essa postura comigo, quando eu erro, quando alguém discorda de mim, é pau e aí assim, é ilegalidade é ameaça de morte, etc ele tem que arcar com as consequências ele quis ser deputado, ele não foi forçado tá, lá, tá. de jeito nenhum vou falar que ele é menino pelo contrário, pra mim ele é homem e sabe bem o que tá fazendo sabe bem o que tá fazendo e tem estratégia isso, pelo menos eu, também, eu também acho Perfeito, agora eu, eu a estratégia dele é grave, isso. não é que ele colocou uma peruca e ficou batendo palma. Eu tô falando palma. que é o seguinte, ele precisa ainda continuar na mídia, ainda continuar nas redes sociais, ainda continuar com um determinado público lá que ele cativou. Tudo bem, Essa é a forma na não, cabeça que eu, eu dele entendi. que você ele está Eu entendi, você explicando como que... ele funciona. E eu não estou dizendo que eu acho eu, isso eu legal. Entendo, é, eu entendo, mas eu preciso trazer o contexto. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Com requintes Beleza. de crueldade sempre. Não é só um tiro, um assassino. Vai lá, esquarteja a pessoa, arranca o coração. Esse é um país que tem ódio contra pessoas trans. E aí você pode ou não concordar com a existência dos gêneros. Não, eu só tô, é um fato: esse país é extremamente violento contra essa população. Aí eu discordo, Na hora, tá? Bata. Aí você vai só esperar terminar, porque claro. acho que é mais difícil discordar de dado. O segundo país que é uhum. mais violento uhum. contra pessoas trans é o México. Não chega nem à metade dos dados do Brasil. E aí quando você tem um cara que sobe, um cara não um deputado federal e faz um discurso tão violento contra pessoas trans, negando sua existência, falando que as mulheres trans que estão lá não são mulheres, etc. E tal, cara, de, ele tá falando pro covarde da ponta, meu amigo, ó, eu vim aqui, falei, não aconteceu nada comigo, pode continuar, pode ser violento, pode ser transfóbico. Tem que ter uma punição, que seja um afastamento, perda do mandato, que é o que eu defendo, para dizer que não pode tudo, não vale tudo. Ele quer aparecer a todo custo? Parabéns. Qual é o limite? É a lei. Transfobia é crime. Então, eu acho que ele precisa responder a isso. É só esse contexto que eu acho que é importante trazer, porque senão parece que eu estou sendo birrenta aqui. Tem que ter um limite para autoridade pública. Não defenderia a mesma coisa para uma pessoa desinformada da rua, não. Agora, ele tem que ter a responsabilidade que os, as centenas de milhares de votos que ele recebeu dão a ele. E eu sinto que ele age como um moleque. E aí foi lá pedir desculpa no plenário. Meu amigo, não é assim. Agora, reaja, sabe? Enfrente as consequências da sua atuação. Matabata, primeiro, eu acho que, eu, eu concordo, é, é um dado que o, o Brasil mata muito trans, mas o Brasil mata muita gente. Mata muito branco, mata muito negro, mata muito gay, mata muita gente. Nós estamos num país em permanente guerra civil. Esse, acho que esse, esse é um ponto. Ninguém mata uma esse, pessoa esse, cis esse, e esse, arranca o coração porque a esse, pessoa é cis. Esse é um ponto. Não é a esse, mesma esse, coisa. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: você falou uma coisa, um deputado federal falar isso, etc, etc. Você já parou para pensar que, como eu te disse, a maior parte da população brasileira é um paradigma atual. Acredita que há dois gêneros apenas. A maior parte da população brasileira. Agora eu vou pensar que é, essa população elegeu o Nicolas e ele está verbalizando aquilo que o eleitor dele, que o segmento que ele representa quer, eu acho uma merda a gente estar tá discutindo isso. Eu acho que a gente tem problemas muito mais urgentes. Eu acho assim que, é, que sim. ele usar peruca eu acho que é de decoro sim, mas não acho razão para a cassação de mandato. Né? E... Tonto, mas tem que ir pro Conselho de Ética. Isso, isso tem que responder conselho de de Ética, é conselho etc. De ética. Seja, seja advertência, seja suspensão de mandato, não acho que tem que ser cassado. Porque não acho que seja, chega, chega a esse ponto. Mesmo porque na Câmara dos Deputados, na política real, você precisa literalmente matar alguém para ser cassado. Não, depende. Não, mas assim, a, a, a, foi uma hipérbole, mas uma hipérbole baseada em fatos reais, né? É, e o meu ponto é o seguinte, é, o paradigma da sociedade é de que há dois gêneros. Se dizer que há dois gêneros pra você É uma coisa criminosa Porque eu não acho que seja só Porque pra mim transfobia não é uma é, pessoa não que, é que promove Não é que eu disse, foi a discriminação é um... contra pessoas trans É isso, pra mim transfobia é uma pessoa o Que discrimina e é que incita o ódio contra pessoas trans Calma, tá, tá, tá. Eu, eu te sei. ouvi Não, você não me ouviu que você tá falando que eu disse outra coisa não. Se eu entender não entender isso, te... eu peço desculpas, eu errei ah, O sim. crime não é dizer que tem mais do que o menos Qual é a coisa de gênero o crime é você discriminar contra a pessoa por causa disso. A fala dele foi discriminatória. E eu vou te dizer o porquê. Não, por quê? Com a fala dele, ele quis argumentar que aquelas mulheres trans não deveriam ter sido eleitas como mulheres. E ele está tentando silenciar aquelas parlamentares. Não foi que ele subiu e falou, olha, é o seguinte, ele fez eu hoje. acho que só tem dois gêneros no Brasil. Porque se fosse isso, sinceramente, eu nem me daria o trabalho de responder. Beleza, assim eu discordo, mas meu amigo tem coisa maior, não é, nem, não é nem isso o debate que as mulheres trans no plenário querem fazer. Hum. Mas quando ele faz uma fala discriminatória, dizendo que aquelas mulheres não podem estar ali enquanto mulheres, ele está apagando a existência delas. Meu, isso ele, é discriminação. Eu, uma eu, eu, eu acho que o, <risos> principal, o principal ponto dele. Eu, é... ficar, eu não acho que é crime, e, e agora eu entendi o que você falou e eu realmente falei errado, não acho que é crime dizer que há dois gêneros. O que eu tenho certeza que é crime é discriminar por causa do gênero, é discriminar é isso, pela condição disso. de pessoas trans e ele disso. fez isso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, quando ele diz, por exemplo, né, que no final do discurso, que uh, trans, por exemplo, em esportes ou em concursos de beleza e etc, tiram a oportunidade das mulheres, e há uma, e há uma grande discussão dentro do movimento feminista em relação a isso, é, tira oportunidade de mulheres Porque há uma diferença biológica e etc e tal Eu concordo E não acho que isso seja transfobia Sim.